Começar hoje, começar amanhã, começar depois de amanhã, começar depois de amanhã. Sempre começar. Constância, para mim, só tem uma palavra. Comece todo dia. Comece todo dia. Quando eu desenganei, é, desencanei da minha cabeça, tirei esse, esse essa, que, resolvi esse problema da minha, essa crise. Né? Ah, eu não sou uma pessoa constante. Porque me disseram várias vezes na minha vida que eu era uma pessoa inconstante. Mas aí eu descobri que eu era uma pessoa constante, porque eu tava sempre começando. Ah, mas constância não é fazer a mesma coisa todas as vezes? É, é um conceito secular de sim, mas a Bíblia diz que para cada dia o seu próprio mal. Então vencer o dia de hoje, você não tem nada para acumular para o dia de amanhã. Para cada dia, o seu próprio mal. O dia de hoje, depois que terminou, ele vai ficar trancado na história, não vai servir para absolutamente mais nada para contar, absolutamente mais nada, e você vai ter que viver o dia de amanhã, ou o dia que se chama hoje, esquecendo o dia de ontem. Então por isso que Jesus diz, para cada dia, o seu próprio mal. Então todos os dias eu esqueço que o dia anterior foi bom, eu esqueço que o dia anterior foi ruim e começo, então todos os dias eu começo, então, eu, eu, porque eu não vou dizer assim, mas, ah, não, ontem eu orei, então, ah, já orei ontem, conversei, ontem eu tive um tempo bom de oração, então, hoje eu vou ter um tempinho mais pra mim, sabe? não, não ontem morreu ontem morreu eu, não, eu fui foi, foi, um, foi um tempo bom de oração mas foi ontem para cada dia seu próprio mal então eu recomeço todos os dias a minha constância se dá nisso faço todos os dias uma outra coisa que me ajuda muito é o despertador do celular <risos> me lembrando que para cada dia seu próprio mal então hoje você precisa fazer de novo então é de novo de novo de novo de novo de novo de novo de novo de novo de novo várias vezes de novo várias vezes. De novo. A quinta e última pergunta, a quinta e última pergunta desse bloco de prática é Como pedir algo a Deus? Eu também gravei um vídeo sobre isso e eu coloquei lá no YouTube, eu chamei esse vídeo de, até coloquei o um nome até pomposo Como fazer a oração que Deus vai ter que responder? Bom, eu respondi isso também um pouquinho no início, né? dessas perguntas, o segredo é a sua vocação. Você tem que entender que nós não estamos aqui para só consumir carbono. Nós temos um chamado de Jesus. Nós temos um chamado. Jesus nos chamou para ser pescadores de homens, de seres humanos. Ele nos chamou para cumprir uma missão. Nós estamos aqui fazendo o seu trabalho e o trabalho com ele. Então nós não estamos aqui a passeio. Não, não estamos aqui para suprir as nossas carências e nem as necessidades que brotam no nosso coração. A coisa mais importante hoje na sua vida é fazer aquilo que Jesus está fazendo, e a coisa mais importante que Jesus está fazendo agora é salvar pessoas, é estar envolvido e anunciando o evangelho para essas pessoas. Por quê? Porque o mundo tem um prazo, esta existência da qual nós estamos vivenciando juntos tem um prazo, isso não vai durar para sempre, vai ter um fim, e a data já está Dada no coração de Deus Ele sabe quando será, nós ainda não sabemos Mas ele já anunciou que quando isso, Como isso vai acontecer E o que nós devemos prestar atenção porque isso isso vai acontecer Que são os sinais da sua vinda Então nós vemos os sinais, pessoal olha, Então é verdade, ele está voltando é, são, são comprovantes da sua volta Como a vida, essa existência Ela tem um prazo E esse, e esse prazo é o prazo em que nós temos Para sermos os mordomos fiéis Não tem outra coisa para você fazer na vida a não ser aquilo que Jesus te mandou fazer e não tem outra coisa para pedir ao Senhor do que para otimizar aquilo que você está fazendo aí você vai dizer mas isso é muito pragmático isso é muito duro eu não posso pedir por exemplo é, pela minha casa que, que eu quero ter uma casa própria ok para desfrutar uma casa própria glória a Deus louvado seja o Senhor Jesus fiz, fiz uma campanha na igreja em que fui pastor durante todos os todos, todos os nossos dias de encontro eu orei Durante o tempo que eu estive lá Para que os membros que não tinham uma casa própria Tivessem uma casa própria Porque eu sei o que isso significa em termos é, emocionais afetivos ter uma casa para você chamar de sua. Em termos econômicos é uma grande bobagem, ter a casa própria, mas em termos afetivos é muito importante você ter uma casa para chamar de sua. Glória a Deus. Quando você põe isso e estabelece essa, esse pedido de oração para Deus, é, outras coisas estão envolvidas. Por exemplo, eu vou me sentir melhor, e me sentindo melhor, Senhor, eu me senti um pouco mais confortável em trabalhar para o Senhor, não que isso seja uma barganha, porque eu me sinto confortável trabalhando com o Senhor de qualquer forma. Mas se o Senhor puder me dar. E se estiver dentro dos planos de Deus, se sua casa for um ponto de pregação, for um ponto de oração, for um lugar onde as pessoas possam desfrutar, onde você possa dizer nossa casa e não minha casa, é muito provável que você venha receber isso. Eu sei que isso é um ponto polêmico, porque parece que a nossa vida é só fazer aquilo que Deus quer. Mas é. A nossa vida é só fazer aquilo que Deus quer. Eu não sei se você tem outra coisa para fazer a não ser aquilo que Deus